Olá, tudo bem com vocês? E vamos dar início à nossa disciplina Introdução ao Metaverso. Eu sou a professora Heloísa Helena, de Almeida, Portugal. Hoje vamos trabalhar o módulo 1, Metaverso e Mundos Digitais Virtuais. O Metaverso, por quê, como é, como a tecnologia de blockchain sustenta esse metaverso e vamos iniciar Conhecendo um pouco quem é esse metaverso. Com essa pequena amostra, nós vimos algumas imagens do que é o metaverso. É, nós vimos, principalmente, é, nessas imagens, três principais metaversos. O Roblox, o Meta, que foi é, lançado pela uh, antigo Facebook, a empresa Meta, e o Second Life. Para os fins da nossa disciplina, eu vou utilizar mais, para vocês, imagens e referências ao Second Life mas é, também fazendo referência aos demais metaversos existentes, ok? Ah, para a gente começar, o que, que é um metaverso? Ah, o metaverso ele é um universo digital interconectado. Ah, ele está é, remodelando a forma como a gente se comunica, como que trabalha, como que a gente se diverte. Ah, para muitos é um avanço tecnológico, para outros nem tanto. Durante a nossa disciplina, nós vamos verificar por que esse questionamento, quais são os perigos envolvendo o metaverso também, mas não há que se negar que é um ambiente virtual com muito potencial de gerar muitas mudanças. Essas significativas mudanças que desafiam as fronteiras, não só fronteiras geográficas, mas também fronteiras do conhecimento. É, ele traz novas oportunidades, tanto de colaboração, interação e de aprendizado. Mas quem é esse metaverso? É, vamos trabalhar com alguns conceitos iniciais para que a gente possa entender quem é esse metaverso. Para isso, a gente tem que entender um pouquinho do que é a realidade virtual e o que, que é realidade aumentada. A realidade virtual é uma tecnologia que utiliza dispositivos como aqueles óculos que a gente coloca. Né? Eles são óculos ou capacetes para criar um ambiente tridimensional. O usuário ele vai interagir por meio desse dispositivo com elementos digitais como se estivesse fisicamente no lugar. Então, isso é uma realidade virtual. Você precisa de um dispositivo para projetar as imagens e o teu cérebro entender que você está naquele lugar, né, dentro daquele ambiente digital ou virtual. Enquanto que a realidade aumentada ela é uma tecnologia que combina esses elementos. Né? Ele projeta é, imagens virtuais na... É, realidade em que nós estamos, né? na realidade concreta. Então, o mundo real, ele se mistura com os elementos virtuais. Então, o usuário, ele vai interagir tanto com essas imagens, quanto com o mundo real. Esses simuladores, eles podem ser utilizados através de dispositivos, como smartphones, tablets, os óculos especiais, existem... É, alguns óculos que estão recebendo o apelido de holo-óculos, em que aqui no nosso óculos é, é colocado alguns dispositivos de inteligência artificial. Então, ao colocar o meu óculos, eu vou estar vendo a imagem concreta e também as imagens virtuais. Isso é chamada realidade aumentada, quando há uma projeção holográfica de outros elementos virtuais. Ah, ambas essas tecnologias estão relacionadas e ambas aparecem no metaverso. Nós vamos verificar um pouquinho mais de cada uma delas, mas vamos assistir aqui a um vídeo do que vem a ser essas realidades para a gente poder ter esse exemplo. Primeiro sobre a realidade virtual, como é que ela se comporta? Vocês observam que a pessoa está com óculos, a pessoa ali no canto do vídeo. Ao colocar esse óculos, ela pega um, um instrumento, um joystick. Veja, no centro da tela tem o uh, um movimento de olhos. É como se ela estivesse na primeira pessoa mesmo. Como se ela estivesse dentro do local. Ela, conforme ela mexe a mão, ela mexe nos objetos e uh, faz os comandos. Vejam, observem, ela faz o comando com a mão, de acordo com o que ela está enxergando por meio desse dispositivo, desse óculos. Isso é a realidade virtual. Ela precisa desse óculos para enxergar como se ela estivesse dentro desse ambiente. E ela vai fazendo os comandos. A realidade virtual, ela é utilizada para várias coisas. É, inclusive para treinamentos, é, vários tipos de treinamentos. Uh, existe um programa da ONU, por exemplo, em que, para sensibilizar as pessoas sobre uh, situações de desabrigados, refugiados, é feita uma imersão através de óculos virtuais, de realidade virtual, como se as pessoas estivessem uh, nesse mundo junto com os refugiados, vivendo aquela realidade. Então, percebam que na realidade virtual, você precisa desse dispositivo, e nenhuma imagem é lançada na realidade onde você está. Ela é utilizada em várias situações. Como eu disse a vocês, existe esse programa da ONU, em que faz essa sensibilização dos refugiados, em que você coloca o óculos, e é como se você estivesse no campo de refugiados. É utilizado para treinamentos também. É? Então, é, muitas questões de simulação, a, a, de treinamentos do exército, aeronáutica, é utilizado em jogos. É? Vários jogos utilizam é, a realidade virtual. Existem famosos jogos de futebol, jogos de tênis, né? em que você faz, inclusive, os movimentos danças, treinamentos físicos, em que utiliza o óculos né, como se você estivesse nessa realidade chamada a realidade virtual. Enquanto que na realidade aumentada, existe uma projeção da imagem. Vamos ver como ela acontece. Vocês vão observar por esse curta como que a pessoa está utilizando a realidade misturada com o ambiente onde ele está. Então, vocês vejam ao fundo, tem a mão física, concreta, é, o ambiente onde ele está, e ele puxa os comandos, vejam, é, no, aonde ele está, no ambiente ele está. É, vocês podem ver na, na, os pôsteres na parede, é, o computador da pessoa, e ele vai dando os comandos Através desses comandos, ele vai escolher, né? veja, vai escolher o um mascote para ele colocar ao lado do computador dele. É, então, vai carregar, vejam, olha ah lá, o cachorrinho, ele vai trazer esse cachorrinho, olha, para a realidade concreta. É, essa pessoa está usando um óculos em que mistura realidade virtual, né? com o mundo concreto. E isso é a chamada realidade aumentada, veja. Então, ele colocou o né, um mascote ao lado do computador. É? Lá, faz movimento, late, só que ele existe virtualmente, veja. Olha lá, coloca no chão, ele pode interagir com essa imagem. Tá? Conforme o tipo... É, vocês vejam ainda que esse é um modelo ainda é, em pixels, meio quadrado, né? Você não, ele não tem um cachorro no formato realístico, ah, ele faz outro comando né? e ele vai guardar é, e vai parar de usar é, esse mascote. É? E, e esses comandos são trazidos juntamente com a realidade em que a pessoa está. Então, o um mundo concreto misturado com o a, a, a mundo virtual. Isso é chamada realidade aumentada. Um dos mais famosos jogos que mistura a realidade virtual com a realidade aumentada é o Pokémon, né? que é um jogo que incorpora esses personagens e que é possível se fazer, então, essa mistura. Mas em relação ao metaverso, o que, que isso tem a ver? O metaverso ele utiliza essas duas realidades, tanto a realidade aumentada quanto a realidade virtual. E o termo metaverso, a primeira vez que ele foi cunhado, foi em uma ficção científica. Né? Essa pessoa, que está aí caracterizada, né, o Neil Stephenson, em seu livro Snow Crash, né, foi a primeira vez que ele trouxe a palavra metaverso. E como que ele usou esse conceito no livro? O metaverso consiste em um repositório de informações em escala humana, um lugar onde você pode entrar e quando estiver lá, ter uma experiência em primeira pessoa. A especificação do metaverso é universal, como a web, qualquer computador que tenha conexão com a internet, esteja rodando um software específico, para se tornar parte do metaverso. Veja, isso foi o que Stephenson utilizou no livro dele de ficção científica. Mas esse conceito ele evolui né, ao longo dos anos e vem justamente trazer um conceito de metaverso. E primeiro é importante a gente entender que é um conceito em construção, não é um conceito fechado, isso que nós estamos falando hoje, do que é o metaverso, quando eu entrei no metaverso há 2003, né? eu, a 2003, quando o primeiro acesso que eu tive ao metaverso, essa informação do Meta com o Facebook, né? o metaverso existe há muito mais tempo que isso, então esse conceito de 2003 para agora também já evoluiu. Né? Então é importante que vocês entenderem isso que é um conceito em constante evolução. Tá? Esse termo ele é derivado das palavras meta, que significa além, e transcender, que transcende o universo. Como faz parte desse conceito? Um espaço virtual compartilhado e persistente, uma fusão de realidade virtual e realidade aumentada, e também caracterizado por uma é, interconectividade e interoperável, que a gente já vai ver o que significa essas duas palavras que são essenciais na característica do metaverso. E, além disso, existe uma interação social e econômica em um ambiente digital, certo? Mas como isso se opera de forma a ter as características essenciais para que a gente entenda o que é o metaverso? Ambientes virtuais compartilhados e persistentes. O que, que é isso? Primeiro, que eu e você estamos num ambiente, portanto, a gente compartilha esse ambiente, e ele é persistente, ele existe independentemente de ter pessoas nesse ambiente. Isso que é Uh, o conceito, a característica de ser persistente. Nós vamos ver já já uma diferença entre mundo virtual e metaverso. O mundo virtual ele é criado para uma situação específica, uma sala de aula virtual, por exemplo. Né? Se não tiverem os alunos, se não tiver aquele objetivo, a sala de aula não existe. Enquanto que o metaverso ele é persistente, ele é continuado, ok? E o que que é, é o, o que são os avatares, né? A identidade digital, isso é muito importante também para a gente é, entender um pouquinho mais sobre o metaverso. Na próxima unidade, nós vamos ver mais sobre a identidade é, digital dos avatares e também Lá no último módulo, quando a gente fala dos direitos, das questões jurídicas, qual a importância dessa identidade digital, né? o que, que é o avatar. Então, no, no metaverso, eles, é, é a representação da pessoa nesse mundo, nessa realidade virtual. Né? Interconexão e interoperatividade. Né? Ou interoperabilidade, o que, que é isso? Eu, no meu mundo, compartilho com você as realidades e tanto eu quanto você podemos criar nesse mundo. Né? Veja, a gente pode, eu posso construir uma casa e essa casa você vai ver, essa casa. E o que você construir, eu também vou ver. Então, é uma interoperabilidade. Eu sou operadora e você também é operador. É, então, essa interconexão de realidades, uma realidade em que ela é construída, a cada usuário pode alterar aquele ambiente. É, então, isso é a interoperabilidade. Hoje eu posso é, logar, entrar no mundo digital do metaverso, é, ir à sua casa, por exemplo, e ela não existir mais. Ontem ela existia. Por quê? Porque você decidiu que ela não existiria mais. É, outra é, característica é a economia digital e a propriedade virtual. Geralmente, o metaverso ele tem uma economia própria, ele tem uma moeda, entre aspas, né, e nós vamos verificar, depois vocês podem... É, escutava, isso é muito legal, o um podcast que a gente fez Entrevistando algumas pessoas residentes desse metaverso Em que exerce profissão e que tem um rendimento né? Então existe uma economia digital E também a gente vai ver logo mais né, Também no módulo 2 Como é que funciona essa estrutura do blockchain E dessa economia é, digital envolvendo negócio né? Aguardem que logo na unidade 2, vocês vão saber mais sobre isso. Né? E também as experiências imersivas e interativas. Vejam ali, lembram do, do vídeo que a pessoa coloca o óculos e ela é imersa naquele ambiente. Né? Então, quando a gente veste, entre aspas, o avatar, nós estamos entrando no metaverso e assumindo aquela personalidade que nós criamos do nosso avatar. É, então, por isso que a gente chama que ela é imersivo e, ao mesmo tempo, interativo, nós vamos conversar com outras pessoas e essas outras pessoas vão trocar experiências conosco, as mais variadas. Né? E a sexta característica é a acessibilidade e a inclusão. Qualquer pessoa que tenha o um mínimo de conectividade, hoje o metaverso, muitos deles já funcionam em sites online, não precisa você baixar um aplicativo ou baixar um programa no seu computador. Existem muitos metaversos que são online. E um ponto importante da acessibilidade, uma curiosidade vocês podem acessar, vai estar no nosso repositório ali de conteúdos adicionais da nossa disciplina. Acessem ali, tem algumas reportagens da TV Cultura, por exemplo, como o Second Life ajudou pessoas tetraplégicas ou pessoas com dificuldade de mobilidade a se interagirem, né, a se conectarem a outras pessoas. Pessoas que não conseguiam sair de casa para nada, por várias questões, inclusive né, síndrome do pânico, e que uh, o metaverso possibilitou essas pessoas a interatividade. Okay? Mas não, nem tudo são rosas, gente, nem tudo são flores. Existem desafios, existem questões regulatórias. É, uh, o ser humano ele tem dentro de si o lado bom e o lado ruim, a gente sabe disso. E uh, existem, sim, pessoas com questões éticas, pessoas que uh, não têm uh, uma, vamos colocar bastante entre aspas aqui, moralidade, uh, questões em que uh, são imbuídas de eh, vontade de fazer o mal a outros. Né? Então, da mesma forma que existe isso fora do metaverso, fora do mundo virtual, existe né, também no metaverso. E com um agravante, o anonimato. Quando você cria um avatar, a pessoa não está vendo o seu rosto, não está te olhando nos olhos. Então, imbuídos desse anonimato, acabam acontecendo algumas situações... Que sejam sim, né, que são crimes ou que são situações éticas, né, improváveis. A gente vai ver é, também na unidade 2 algumas questões aí envolvendo relacionamentos é, e questões éticas. Okay? Mas é, o que, que o blockchain tem a ver com o metaverso? Vamos procurar ser bastante breve aqui que a gente vai tratar disso mais especificamente, ok? Ele tem a ver com a economia digital e a propriedade intelectual. Existem já metaversos específicos para criptomoeda e transações, ah, uh, e também a questão da identidade digital. Quando nós olharmos a questão do blockchain, também vamos verificar isso como é feita essa identidade digital e essa governança descentralizada. Anotem aqui esse ponto, porque ele é muito importante e nós vamos verificar ele na próxima aula. Uh, como eu disse a vocês, os exemplos de blockchain e metaverso, que são específicos para negócios, né? tem o Sandbox e tem o CryptoKitties, que são dois uh, metaversos baseados em monetização específicos né, para criptomoedas. Uh, e existem o que nós chamamos de token não fungíveis, as NFTs, né, que são situações, uh, unidades digitais que são uh, criados únicos, por isso que eles são não fungíveis, eles são criações digitais únicas, e eles são utilizados né, mais especificamente em arte digital, então obras de arte digitais, e que são vendidas né, a valores bastante significativos, tem uma plataforma específica chamada Super Hari, e os domínios virtuais, que são NFTs, como os domínios né, do um metaverso também conhecido como Descentendrando, né, que são, é, você compra landes, compra domínios nos mundos virtuais, são propriedades, e eles têm as características de NFTs. Nós vamos estudar o NFT mais especificamente uh, na última unidade. Outro ponto importante para a gente trazer sobre o metaverso na questão jurídica é, que venha a ser o uso massivo de dados. É, então, se aplica, sim, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e quais são essas, esses pontos a serem analisados? A personificação e as experiências imersivas, né? a análise da otimização e do desempenho, como que as pessoas utilizam e personalizam o metaverso, a parte de monetização, como nós vimos há pouco, através da NFTs né, e a publicidade, é feito muito marketing dentro do metaverso, vocês é, podem verificar por vocês, vários metaversos que usam é, marcas, e, é, por exemplo, durante muitos anos o Bradesco, uh, várias outras empresas, a Fiat, estavam dentro do Second Life vendendo seus produtos. É via metaverso, fazendo marketing via metaverso. Né? A inteligência artificial está associada, portanto, a cada pessoa que está ali, vocês imaginam que uh, são milhões de pessoas usando simultaneamente essas plataformas e, a, e existe um aprendizado de máquina muito grande. E por isso a preocupação com a privacidade e a segurança. São dois pontos né, muito importantes que devem ser pensados quando a gente usa o metaverso. É? E aí, qual é a diferença entre o mundo digital e o metaverso? Então, na coluna aqui da esquerda, são as características do mundo digital e na coluna da direita, as características do metaverso. É um ambiente é, virtual específico é o um mundo di é, digital, ele é criado especificamente para aquela situação, com acesso limitado, das pessoas e interações limitadas a essa plataforma específica. Né? Ele não é interoperável, então, seus usuários eles não não são operadores, eles não criam dentro do mundo digital, e ele é focado em atividades específicas. Né? O maior exemplo disso são salas de aula virtuais, em que elas são criadas para aquele fim e são usadas naquela circunstância. Enquanto que o metaverso, eles são diversos espaços virtuais, compartilhados e persistentes. Lembrando do conceito de persistente que a gente é, falou para vocês, ele é continuado, independente da pessoa que está ali. Né? Ela tem uma interconexão e uma interoperatividade, ou seja, né? é, várias pessoas são operadoras, como nós falamos há pouco, você cria dentro do seu mundo, você é co-criador, é, existe continuamente, independente da quantidade de usuários e número de usuários, e uma ampla gama de experiências e atividades. Dentro do metaverso você pode fazer N coisas, você pode criar uma sala de aula? Pode. Pode criar uma sala de aula, mas eu posso também é, criar um clube onde vai, eu vou tocar, você ser DJ? Pode. E as pessoas dentro do avatar podem dançar ali? Podem. Então, são múltiplos ambientes em que podem ser criados é, no metaverso, ok? E o futuro disso? O que, que nos reserva? O que, que nós temos que ver à frente é, que para esse primeiro módulo de introdução, de apresentação do que é o metaverso, a gente tem que ter em mente né? o seu impacto social? Ah, existe uma alteração no conceito de trabalho e de colaboração remota. É, isso vai além de fronteiras, isso vai além de uma chamada via MIT, por exemplo. Você pode fazer reuniões dentro do metaverso e essas reuniões elas serem é, em três dimensões, colaborativa e com cocriação. É. Na educação, por exemplo, nós vamos ver no módulo 3, sobre educação, algumas imagens fantásticas né, sobre o aprendizado de biologia, sobre o aprendizado de história, por exemplo, em que os usuários podem imersir, né, é, dentro da história, ir a Roma, a Roma antiga, como aconteceu, participar daquelas situações. É, quando nós olhamos o corpo humano, por exemplo. É possível entrar as veias, o sistema circulatório, entrar no coração e ver como o coração funciona por dentro. Então, é uma experiência imersiva, que isso na educação é muito legal. É, além da parte de entretenimento, experiências culturais, existem grupos de teatro no metaverso. É, toda a arte digital que também existe, como nós falamos ali, as NFTs, é, a parte de economia digital e comércio, é, e, novamente, trago a vocês as questões dos desafios éticos e regulatórios. É a principal preocupação. Recentemente, é, nós pensamos e tivemos a questão da inteligência artificial e a preocupação de dar uma pausa nessa inteligência artificial até onde nós estamos indo, quais são as questões éticas envolvidas, o quanto de privacidade eu tenho utilizando esses metaversos. Né? A questão da informação aos usuários, quanto que os usuários conhecem uh, ao acessar esse mundo. E quando nós falamos a questão dos óculos, por exemplo, estão tendo estudos sobre que mal esse óculos pode fazer ou não quais são os danos que esses óculos podem fazer aos nossos cérebros, né? Então, ao cérebro humano, se existe ou não algum dano possível. Então, esses desafios eles são é, emergentes, são necessários serem pensados ao lado de toda a questão que vem a, a trabalhar de modo positivo a existência do metaverso. Como eu disse a vocês, eu estou ah, desde 2003 no metaverse. Então, é, já vi muita coisa dentro desse mundo, já vi toda essa expansão. É, basicamente, a experiência foi e é dentro do Second Life, que é um dos metaversos existentes, é, e já tive experiências com educação, com cultura, dentro do Second Life, e também já presenciei situações bastante problemáticas com relação à ética e criminalidade. Mas fica aqui o gostinho para nossa próxima aula. Espero que vocês leiam o material. Na bibliografia aqui dos slides para fazer essa aula, né, foi um pouco além das bibliografias trazidas como bibliografia básica, mas principalmente os dois textos que estão na nossa bibliografia, tanto básica como complementar, né, o, o, a obra de Fernando, o metaverso e seus aspectos jurídicos né, e o metaverso nas pegadas de uma definição. Façam acesso a esse material, façam a leitura, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e cenas do próximo capítulo na nossa próxima aula. Até mais. Muito obrigada.